Um pouco do teu amor me pode ser feliz, só um pouco do teu amor é o que pedo. É, pessoal, nós fãs de RBD não temos sequer um minuto de paz. No vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou revelar as novidades do RBD para 2022. E a pergunta que está aí circulando na internet é O que nos reserva para este ano? Interrogação. Então, vem conferir tudo isso e muito mais agora. É, pessoal, e eu já convido você que, poxa vida, não é inscrito ainda no canal a se inscrever agora mesmo. E aqui no canal a gente tem uma regra que é o seguinte, toda vez que tem vídeo falando sobre rebelde RBD, tem que deixar um comentário falando o quê? Eu sou rebelde, combinado? É, pessoal, lá no início do vídeo eu falei sobre uma notícia que está circulando aí nas redes sociais e que mexeu muito com todos os nossos fãs de RBD. A notícia é o seguinte... O que nos espera este ano? Inscreva-se na nossa newsletter e descubra antes de mais ninguém. Selecione aqui. Essa informação foi divulgada através das redes sociais pela Universal Music, Brasil, México e por aí vai. E essa notícia, sim, já mexeu com os coraçõezinhos aqui de toda a geração RBD. Ao menos todas as pessoas aí estão falando que é mais uma questão de vendas de produtos relacionados ao RBD. Mas ninguém ao certo tem essa confirmação. Também pode ser a notícia tão aguardada por todos nós, que são as datas e sim a confirmação da tão aguardada tour do RBD aqui no Brasil e diversos outros lugares do mundo. Essa confirmação ou se é realmente vendas de produtos, não ainda confirmada nem pela Universal Music, nem para os produtores, e nem pela produtora oficial que vai trazer o um show do RBD aqui no Brasil. Então realmente é uma interrogação. Mas volta e meia essas notícias. Mexe com todos nós, né, pessoal? Eu aqui no vídeo aqui no canal, melhor dizendo, né? Fiz um vídeo especial falando que a tour do RBD até então estava cancelada. O porquê eu falei tudo isso, né? Porque vários shows, festivais, shows grandes, né, com várias potências assim, precisa ter uma certa antecedência para a divulgação dos locais e também reservar os, tão, os locais, né, desses shows. E é lógico, a divulgação das vendas. E até o momento, nada, nada dessas confirmações. Até então, o show do RBD aqui no Brasil estava previsto para os meses de março, abril ou maio deste ano, mas Nada, nada confirmado até então Então essas interrogações surgiram sim, surgem até hoje para nós A gente sabe que vários países né, exigem a vacinação E nem todos os integrantes do RBD que vai fazer essa parte da tour estão vacinados Sim, sabemos que o Christopher não quer se vacinar Ou até então não confirmou que ele se vacinou Então isso acaba tendo né, um empecilho a mais para essa confirmação desses shows uma outra situação também que surge aí agora, né, é que o RBD sim contratou essas empresas para fazer o show, mas é uma questão contratual, eles estão com receio de confirmar as datas, confirmar essa participação, porém não tem uma segurança de fato, que todos nós não temos, né, por conta dessas variantes da coronavírus. Então é muito difícil ter uma confirmação e ninguém quer assinar algo, né, e depois ser penalizado por quebra de contrato. Essa é uma notícia que circulou agora e eles estão em negociações para que tenha, assim, o show, que eles consigam confirmar, mas que tenha essa brecha, né, dando essa possibilidade do RBD cancelar o show e não ser penalizado por quebra de contrato. Então essa é uma notícia que está surgindo agora também sobre isso. Alguns integrantes do RBD, principalmente o Christian, né, que é o nosso fofoqueiro, ele aí solta os spoilers sempre e fala, sim, que o RBD, que os integrantes, continuam, sim, falando sobre a tour, a tão aguardada tour, mas até o momento não sabe quando isso vai acontecer. Então, pessoal... Vamos segurar nossos coraçõezinhos aqui para que a nossa tour aconteça de fato com a Anaí, o Christian, o Christian e a Dulce Maria, que vai sim estar confirmado para essa tão aguardada tour. É pessoal, nós fãs aqui do RBD fazemos de tudo mesmo, né? E os fãs fizeram um show zaço, sem o RBD no parque Hop Harry. Esse show sem o RBD teve uma estrutura maravilhosa. Eu, infelizmente, não pude ir, mas eu acompanhei sim nas redes sociais. E tive diversos amigos que compareceram a esse show e eles garantiram. Bruno, estão de parabéns. Dá uma olhadinha aí de como que foi tudo isso desse show do RBD sem o RBD. Olha, galera, palminhas aí pra vocês. Vocês foram sensacionais. Um o amor, para poder viver, um O amor, me vale a ser feliz. Viu só, pessoal, que estrutura foi essa, né? E isso motivou mais ainda todos nós aqui do RBD, ou melhor, os fãs do RBD, a querer ter o um show do RBD aqui no Brasil ainda esse ano, se Deus quiser. Tomara que aconteça, sim. Essa estrutura toda, essa movimentação toda de fãs do RBD mostra ainda. E a força do RBD continua vivíssima. E olha só, imagina se reuniu toda essa galera para o show do RBD sem o RBD. Imagina só com o RBD. Vai abalar sim as estruturas do nosso Brasilzão? Sim. E mais uma vez, parabéns a toda essa galera aí que movimentou, que fez esse show acontecer. Porque sim, mostra ainda a força da geração RBD, da geração rebelde. Muito que bem. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Qualquer novidade, qualquer atualização, você sabe que você vai encontrar aqui no canal. E para você saber tudo isso, tem o quê? Que se inscrever aqui no canal e compartilhar com todo mundo e ativar as notificações. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.